É-nos dado um ponto Pelinha que vem aqui, que está representado no plano, e dizem-nos que este P' é a projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa. Já sabemos que a projeção ortogonal é a projeção na perpendicular do ponto P sobre o plano alfa. É-nos dado também que a distância de P até R são 6 cm e de Pelinha até R são 4 cm. Então, se a projeção é ortogonal, então faz um ângulo de 90 graus aqui com o nosso plano uh, alfa. E o que é que nos é pedido? É pedir a distância entre o ponto B ao plano alfa. Sabemos que a distância entre o ponto B ao plano, ao plano alfa uh, determina-se através da sua projeção ortogonal sobre o ponto. Logo, o que é que eles querem? Querem saber o que é, que é, qual é a distância entre o P e o P'. Se formos a ver, o triângulo que formamos aqui é um triângulo retângulo. Logo, se é um triângulo retângulo, está nas condições do teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos seus catetos. Queremos saber um dos catetos, que eu designei aqui com a letra X, resolvendo a equação... O que é que nós obtemos? Obtemos que a distância entre o ponto P e o P', isto é, entre o ponto P e o plano α é igual a raiz de v.